Vou vos ensinar uma forma de vocês imitarem Luz Neon sem ter que ter exatamente Luz Neon em vossa casa, por isso o que eu fiz é uma coisa que vocês se calhar não estão mesmo nada à espera. E eu estava a decorar a árvore, lembrei-me de acender a lareira que estava cheia, cheia de frio, e quando me sentei à beira da lareira reparei que a luz era bastante forte na minha cara e achei que seria uma ótima forma de tirar algumas fotos para vocês e depois pensei o Adobe Lightroom é incrível e de certeza que consegue puxar as cores e de certeza que eu consigo modificar as cores ao meu gosto e foi exatamente isso que eu fiz por uma velha lareira, tirei algumas fotos de retrato, tentei ter um fundo branco atrás de mim para depois não ter que retirar muitas coisas do meu fundo e foi basicamente isso que eu fiz. Por isso é só preciso uma lareira e uma câmera. Esta fotografia fiz Canon e vocês podem ver todas as configurações aqui do lado mas vocês também podem fazer este efeito com o vosso telemóvel, a única coisa que vocês têm que fazer é clicar na parte com mais luz e dessa forma a vossa foto não fica com tanto grão e não fica com tanta luz porque nós queremos mesmo que ela fique o mais escuro possível para depois puxarmos as cores. Eu vou deixar este preset no link da descrição para vocês só clicarem no botão para fazer esta edição por isso não se preocupem, agora o que eu vou fazer é ir ao photoshop e retirar de fundo algumas coisas que eu não gosto tanto. Vocês têm três opções para retirar objetos que vocês não gostam do vosso fundo. Eu só vou usar nesta foto duas dessas. A primeira seria usarem a ferramenta que se chama recuperação para manchas, que costuma ser o sétimo botão da barra vertical. Para usar esta ferramenta basta clicar nela e depois pintar por cima da zona onde vocês querem iluminar, e ele tenta da melhor forma retirar esse objeto do fundo. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar é utilizar o segundo botão, que é a ferramenta retangular, e selecionar a parte que eu quero modificar, depois ir ao botão editar e depois carregar no botão preencher. Ao carregar nesse botão vai aparecer uma janela e vocês têm que ver se no conteúdo está selecionada a opção sensível a conteúdo e carregar em OK. O que esta ferramenta vai fazer é fazer um cálculo que supostamente deveria estar nesse ponto que vocês querem iluminar e tentar da melhor forma retirar esse objeto do fundo sem parecer uma coisa muito drástica. Agora vocês só precisam fazer isso na vossa foto até retirar todas as partes que vocês não gostam. Se por acaso encontrarem uma zona que querem modificar que não pode ser utilizada como botão retangular de selecionar o que vocês podem fazer é carregar no terceiro botão da barra vertical que se chama ferramenta laço poligonal e ir clicando até fazer o vosso polígono depois é só fazer exatamente a mesma coisa que é ir ao botão editar ir ao botão preencher e carregar em OK depois disto tudo feito o que eu fiz foi adicionar uma luz azul extra Por o que vocês têm que fazer é voltar a Lightroom na parte direita do vosso Lightroom vocês vão encontrar uns botões numa barra horizontal e no quinto botão vocês vão encontrar a opção Filtro Radial, só precisam de clicar nele, depois aqui em baixo vão ter que clicar em Inverter Máscara, a exposição vou colocar no zero, vão à vossa foto onde vocês querem adicionar essa parte azul e é só clicar e arrastar até criar um círculo e depois vocês só precisam de ir a Tempo, que é a Temperatura, e reduzir um bocadinho para ficar azulado. Depois disso, o que vocês podem fazer é mudar a vossa tonalidade azul e para isso só precisam de ir à parte de baixo de tudo no vosso Lightroom e onde diz azul primário, vocês mudam na matiz o tipo de azul que vocês querem na vossa foto que eu vou deixar mais ou menos aqui, que acho que fica bastante bem. E é isto que eu tenho para vocês hoje. Como vocês veem, vocês podem criar uma foto neon que está super no mola em casa com a vossa lareira e utilizando ferramentas que eu já vos ensinei a utilizar aqui no canal, por isso nada impossível. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.